Olá, bem-vindos ao canal Capuchinhas e no vídeo de hoje nós iremos aprender como confeccionar o cabelo da bonequinha Mel. Essa é a terceira parte desse tutorial, se você quiser assistir a primeira e a segunda parte, os links estarão acima nos cards e abaixo na descrição desse vídeo. Para fazer o cabelo já tenho um pedacinho aqui já adiantado, para essa boneca eu estou fazendo o cabelo com duas cores, então eu fiz aqui Metade da franjinha e um pedaço da parte de trás, que é onde vai ficar a orelha. Eu comecei trabalhando a partir da franja. O início, vocês vão trabalhar 13 correntinhas, vão voltar na segunda correntinha a partir da agulha e trabalhar os 12 pontos baixos. E vão fazendo os 12 pontos baixos, que é o tamanho da franja. Como eu estou fazendo duas cores, eu tenho aqui metade da franja, agora eu vou mostrar como trabalhamos direitinho aqui do outro lado... Com a minha outra cor, você pode fazer de uma cor só, isso é da sua preferência, eu estou fazendo com duas cores. A minha franjinha aqui tem dez carreiras no preto, então, eu vou trabalhar agora mais 10 carreiras nesse amarelo clarinho. E toda essa peça, ela é trabalhada com apenas uma alcinha, apenas na alcinha de trás. Aqui no início foi feita a correntinha, então, tem apenas uma alcinha aqui sobrando para para trabalhar. Então vou começar trabalhando na outra alcinha da correntinha de início. Então eu prendo aqui a minha linha, vou segurar os dois fiozinhos soltos, rente ao trabalho, para já ir escondendo esses pontos soltos, e vou trabalhar 12 pontos baixos aqui na outra alcinha da correntinha inicial, que foi feita primeiramente na cor preta. Terminado os 12 pontos baixos, agora eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha, vou virar o trabalho e vou trabalhar mais uma carreira de 12 pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. Então, eu venho aqui, infiro a minha agulha dentro do ponto e pego apenas a alcinha de trás. Terminada a carreira, novamente, uma correntinha. Vira o trabalho. Observe que a correntinha é apenas para a altura do ponto. Eu volto exatamente no último ponto da carreira anterior para fazer o primeiro ponto dessa carreira. E vou trabalhando da mesma forma, pegando a alcinha de trás. Eu vou fazer as carreiras desse mesmo jeito, até obter... Dez carreiras nessa segunda cor. Cheguei aqui ao final da décima carreira. A partir do final da décima carreira, nós vamos fazer mais quatro correntinhas, que vai ser essa parte aqui. Esse pedacinho aqui, que vai ficar para vai formar o espaço da orelha. Então, aqui, cheguei no final da décima carreira, eu acrescento quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Feitas as quatro correntinhas, vamos virar o trabalho e trabalhar por cima das correntinhas pela parte de trás. Eu vou pular a primeira correntinha a partir da agulha, vou vir na segunda e vou fazer os pontos Primeiro, segundo, terceiro ponto baixo. Agora, aqui no restante da peça, vamos trabalhar da mesma forma, pegando apenas a alcinha de trás. Cheguei aqui ao final da carreira novamente. Uma correntinha e vira o trabalho. Nessa próxima carreira, vamos trabalhar 13 pontos baixos. Terminada a carreira de 13 pontos baixos, uma correntinha. Vira. E mais uma carreira de 13 pontos baixos, sempre pegando apenas na alcinha de trás. Terminada a carreira, na próxima carreira vamos trabalhar novamente 13 pontos baixos e no final da carreira vamos acrescentar sete correntinhas. Terminados os três pontos baixos, agora, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E da mesma forma que fizemos nesse pedacinho, vamos virar o trabalho e trabalhar as correntinhas por trás. Como foram sete correntinhas, vamos trabalhar seis pontos. Pulando o um outro. Trabalhado seis pontos nas correntinhas. Agora vamos trabalhar os três pontos baixos aqui no resto do trabalho. Completando então carreiras com 19 pontos baixos. Terminada aqui a carreira, uma correntinha vira o trabalho. E a partir desse ponto, serão apenas repetições de carreira de 19 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras. E volto para mostrar como vai ficar. Terminada a pecinha do cabelo, vai ficar desta forma. Aqui a franjinha, aqui os espaços da orelha. Aqui, para a parte de trás da cabeça, eu fiz dez carreiras em cada cor. Ter... Caso você vá fazer de apenas uma cor, você não precisa fazer dessa forma que eu fiz. Você pode começar em uma dessas extremidades e fazer até o final, da maneira que preferir. Vai ficar desta forma. E na hora de costurar, nós vamos fechar aqui atrás. Finalizando a peça, eu fiz uma correntinha e desfiz a alcinha da agulha e deixei um fio bem comprido para costurarmos essa peça na cabeça da boneca. Agora, eu vou posicionar essa peça na cabeça da boneca e vou mostrar como vai ficar. Posicionei aqui na cabeça da boneca, para dar pra entender melhor como vai ficar. Aqui a franjinha, aqui o detalhe em volta da orelha. parte de trás, onde vai encontrar o final das duas peças. E com esse fio que eu deixei do arremate, nós vamos costurar todo esse contorno aqui, rente à cabeça da boneca, bem firme, com bastante cuidado. E aqui na parte de cima, vamos fechar da seguinte forma. Nós vamos ir juntando essas pontas aqui em cima, como se estivesse fechando aqueles sacos que fecham só com um fiozinho. Vamos juntar tudo aqui em cima, assim, da cabeça e vamos costurar todos juntos, até tampar toda a parte da pele da cabeça, dessa forma. Então, eu vou costurar aqui a minha boneca e volto para mostrar como ficou. Ficou assim, depois de costurado bem fechadinho em cima agora eu irei ensinar como vocês vão fazer os cachinhos vão ficar dessa forma aqui depois vamos costurar um em cada lado aqui da cabeça da boneca Vai ficar assim, desta forma. Então, para começar, vamos fazer um anel mágico de seis pontos. Colocado seis pontos, vamos vir aqui na pontinha solta. E vamos puxar para fechar esse anel. Anel fechado, o que eu costumo fazer aqui nesse pedaço com uma peça pequenininha, eu simplesmente pego a ponta solta e puxo através da alça da agulha para eu marcar o meu início. Temos seis pontinhos aqui nesse anel mágico. E iremos trabalhar dois caixinhos dentro de cada um desses pontinhos. No final, vamos ter 12 caixinhos. Então, para fazer o caixinho, você vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho aqui minha linha na agulha, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto dessa da carreira. Feito o ponto baixíssimo, vou trabalhar 36 correntinhas. Terminada as 36 correntinhas, eu vou voltar no segundo ponto a partir da agulha e fazer um ponto baixo. Feito o primeiro ponto baixo, eu vou repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento de três pontos três vezes. Então, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, um aumento de três pontos. Então, coloco três pontos dentro do mesmo Espaço. Novamente, um ponto baixo. Em seguida, um aumento de três pontos. Novamente, um ponto baixo. E um aumento de três pontos. terminado, as três sequências de um ponto baixo e um aumento de três pontos. Próxima sequência são dois pontos baixos, seguidos de um aumento de três pontos. Vamos repetir essa sequência quatro vezes. Então, fiz dois pontos baixos, agora, um aumento de três pontos. Terminada de repetir a sequência de dois pontos baixos e um aumento de três pontos, agora, vamos fazer... Três pontos baixos. Três pontos baixos e um aumento de três pontos. Agora, vamos trabalhar até o final apenas com pontos baixos. Chegada ao final, você vai ter algo parecido com isso. Pro caixa enrolar é só você dar uma torcida no seu dedo, que ele vai assumir o formato certinho das curvas. Chegada aqui ao final, no mesmo ponto onde eu comecei essa correntinha para fazer esse cacho, eu vou colocar no mesmo ponto mais um ponto baixíssimo. E a partir desse ponto baixíssimo, eu seguirei novamente com 36 correntinhas. E dessa forma eu vou fazer por toda a volta. Em cada uma das alcinhas desse anel mágico, eu irei colocar dois cachinhos desse, e no final da volta teremos 12 cachinhos. Terminei aqui as duas partes que faltavam no cabelo. Depois de fazer os cachinhos, vai ficar dessa forma: aqui no anel mágico, cada alcinha do anel eu coloquei dois cachinhos. Agora nós vamos prender o anel mágico, costurar ele usando a agulha. Na cabeça da boneca. Quando eu finalizei, eu fiz um ponto baixíssimo e uma correntinha para segurar a linha. E já cortei, deixando um tamanho para poder costurar. Então, aqui, eu escolhi posicionar um pouco acima da orelha, na parte de trás aqui. E vou costurar, normalmente, com agulha de costura, nos dois lados para ficar mais ou menos assim. Eu vou costurar e vou mostrar para vocês como vai ficar. Terminado, o cabelo ficou desta forma. Agora, nós vamos prender a cabeça ao corpo. No fio que sobrou aqui na cabeça, eu já coloquei na agulha. Eu vou pegar aqui o corpo e vou encaixar a cabeça no pescoço. Encaixar a cabeça na posição, na altura de mais ou menos dois pontos pro pescoço. Então, na terceira carreira aqui do pescoço, nós vamos costurar. Normalmente, eu vou vir aqui e vou costurar os pontos no pescoço. Terminado de prender o pescoço, está pronta a nossa bonequinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você fizer a sua bonequinha, publique no seu Instagram e me marque, que eu vou adorar ver os trabalhos de vocês. Os links para as minhas redes sociais estão todos abaixo desse vídeo na descrição. Se você gostou desse tutorial, dê o um like para ajudar o canal e se inscreva para mais vídeos.